Se ouve agora a professora em metafísica Armin de criadora da medicina energética do terceiro milênio. Que incorpora o registro da memória celular, frequência de luz da energia fria vibracional curadora e radiestesia magnética imantada. Olá! Olá, queridos ouvintes e amigos da nossa Vibe Mundial, a rádio que toca a tua vida. É isso? É. Eu, Armin de aqui para conversar com vocês, como sempre, né? E hoje eu decidi pegar um tema super atual há mais que mil anos. Eu sempre é uma coisa assim que... É engraçado, né? Como as nossas ansiedades, os nossos medos, né? Ansiedade é medo. Elas... É, é, é uma coisa que eu acho que sempre existiu no homem, não é possível. Parece que a formação é, já reptiliana, né? Já vem com essa ansiedade, com medo do futuro, com alguma informação. E mais do que isso... Vem munido de dúvidas. E tenho atendido muitas pessoas com dúvidas. E dúvidas do quê, Armin? Ai, Armin, eu não estou feliz com aquela pessoa. O que, que eu faço? Eu quero separar. Por que, que não separa? Ai, porque eu não sei. Quantos anos você tem de casada? 40. E há quantos anos você não está feliz com a pessoa? 35. <risos> Entendeu? Ai, mas são filhos, e é não sei o é uma coisa é outra, eu não sei como fazer, é muito difícil. A coisa não é tão simples assim, né, Armin? Tá bom. Então, o que você quer fazer? Porque é uma coisa que a Armin não pode interferir. A Armin te orienta, mas não interfere. Até que eu percebo que a pessoa não quer largar. Ela não quer largar. Então, eu digo assim para a pessoa. Olha, tenha coragem de sair da dúvida. E tenha coragem de encarar o que você realmente quer. O que você realmente quer é o contrário daquilo que você quer. Ah, eu não entendi. Ué, você disse que quer, mas está na dúvida. Se você quer, está na dúvida porque você não quer. Então, assuma de uma vez. Não vou separar. Ponto. E vive tua vida. A pessoa fala, assumir, assumir, assumi. Pronto. Mas o que, que eu faço com a pessoa? Bom, você já não está dormindo em lugar separado, não está tendo uma vida praticamente independente, quase que totalmente. Pronto. Vive a sua vida... E coloque na tua cabeça o que você quer. O que você quer é não querer separar. Então, pronto. É, quando nós temos dúvida, é porque nós temos medo de tomar atitudes. É. Ai, ai mãe, que o que eu faço? A minha filha tem 18 anos, já quer viajar, morar lá não sei aonde e vai ter que ficar 14 dias no México, vai ter que... você não vai fazer nada. Você tem condições? Ela tem condições de ir? Tem. Ela quer muito, quer, ela falou que vai de qualquer jeito. Se ela falou que vai de qualquer jeito, ela já tomou a decisão. Cabe a você não aceitar ou não. Ou é conversar para determinar um tempo mais, mais, um pouquinho mais adiante ou não. Mas a decisão já está tomada. Ai, porque não sei o quê. Sabe, as pessoas, elas deixam de ficar por tanto medo de ficar dentro delas, do medo que elas têm até de tomar uma atitude, que elas começam a ficar na dúvida durante um tempão, para não ter a coragem, porque não tem a coragem, por falta de, de, de dar autorresponsabilidade de fazerem as coisas. Será que eu vou comprar ou não? Será que eu vou fazer? Será que é aquele emprego? Será que é isso? Será que é aquilo? Quando você fica nesse será que você veja bem quanto Quantas oportunidades e quanto tempo você deixou de viver? E o será que não vai te levar a lugar nenhum? Vai te levar a um, a um pensamento constantemente repetitivo? Um pensamento que não te abandona? Um pensamento que não te dá sossego? Um pensamento que ele chega a ser algo assim de uma incerteza e de uma constante as maritacas e vão te limpando de uma tal forma e pensamento repetitivo, ou então muito focado naquelas mesmas coisas, são pensamentos doentes, de medo, e você acaba não tomando atitudes. E as suas atitudes, um dia, te levam a um desequilíbrio total. Eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa aí fora, né? E nós falamos sobre labirintite, sobre a pessoa que perde o equilíbrio quando está andando, ela vai um pouco para cá, um pouco para lá, ou ela, sabe, dá, tem aquela tontura rápida são as incertezas que a pessoa traz dentro dela, a falta de segurança que ela tem no andar. A falta de segurança que ela tem com ela mesma. Então, sabe quando a pessoa, você põe um ponto para caminhar naquele ponto, você começa a ou cair um pouco para cá, ou cair um pouco para lá. Eu até digo assim para alguns clientes meus. Quando você for caminhar e você perceber que está tendo esse tipo de, né, de impermanência, ou vai para o leste, ou vai para o leste, ou o oeste um pouco... Procure marcar uma linha na calçada e não sair daquela linha e perceba o quanto você se sente desequilibrado e desequilibrado e ausente de você. Comece a caminhar um po, assim em passos mais não tão rápidos, porque normalmente a pessoa não consegue mesmo, mas um passo, em passos médios, eu não sei o que é médio para cada um, mas, mas cada um tem o seu e observe, ou não sair da linha, e observe o seu corpo, para que lado ele pende mais, quando ele quer pender. Quando ele pende mais para um lado, tipo assim, ele vai mais para o lado direito, é porque você captou toda a insegurança né? uh, da, da financeira que, que a sua família teve, principalmente a sua mãe em relação às perdas e aos prejuízos que talvez ela tenha sofrido, que ela tenha passado, porque criou muita dependência do pai, do marido. né? Então, tudo isso levou ela a ter esse desnível, essa falta de tranquilidade. Se pende muito para a esquerda, normalmente são mães muito dominadoras, né? os pais mais vamos dizer, bem de vida, porém, a ausência da mãe, a não presença da mãe durante muito tempo na vida dela marcou demais e, e, e, e, a, e a dominação dela para o marido, apesar de todo poder, foi muito marcante. Crianças que apanharam muito de um lado ou do outro acabam tendo, ou então, muito, seguros né muita religiosidade muito assim seguirem muitos padrões muitos paradigmas tudo isso acaba afetando né e a pessoa às vezes se vê um tanto quanto desequilibrada ou então ela se vê às vezes até com uma leve um leve torpor na cabeça essas coisas são geradas pela insegurança, por pensamentos repetitivos e, principalmente, pela ansiedade. É, é como se a pessoa estivesse embriagada, sem ter bebido. Então, é, ela cria uma dependência de só olhar para o pensamento, só olhar e a formatar aquele pensamento como se fosse o maior inimigo dela, porque não vem coisa boa, só vem questionamentos negativos. Eu tô aqui para convidar vocês agora, para que se alguém tem, ou tiver alguma pergunta, ai, ai, me acontece isso, aquilo comigo, dá para você me orientar, o que está acontecendo, é só ligar aqui para 31710221, 31710221, ou 32624490 aqui para rádio, e fazer sua pergunta, tá bom? Mas... O que, que acontece? Eu vou agora explicar para vocês. Eu trabalho com o registro da memória celular, canalizo o subconsciente da pessoa enquanto estiver conversando com ela. Então, ela vai, ela pede uma consulta, é assim que eu atendo, já há 22 anos aqui de Vibe Mundial, que era só Rádio Mundial, e agora mudou para Vibe Mundial, né? É... Eu pergunto, por exemplo, só de olhar e conversar com a pessoa na consulta, eu já percebo o, a origem do problema, de onde está vindo aquilo, o que está acontecendo com ela. Então, essa técnica é minha, foi criada por mim, porque é natural em mim, né? E, e o subconsciente é o porão que nós temos, é o que está... Tudo gravado que fica e, e que segura o laringe da pessoa, a pessoa ela sempre tem uma sensação negativa na, na garganta. É como se ela tivesse algo prendendo ah, para engolir, é como se ela tivesse uma bola, tivesse, sabe, quando forma aquelas glã, aqueles gânglios aqui em volta. Então tudo isso incomoda a pessoa e quando isso está fechado, a razão Começa a, a perder a razão, a pessoa começa a ter medos e, e, e sabe, ela vai. O, o sistema neural dela começa a piorar, começa a dar um excesso de, de aborrecimentos. Enquanto que o, a emoção, o peito, o sentir, vamos dizer, que é o timo, que é uma glândula, começa a se fechar. E aquilo fechando dá uma angústia tão grande, dá uma, uma sensação de depressão. E muitas vezes a pessoa confunde tristeza com depressão, com ansiedade, porque mistura tudo na cabeça dela. um desânimo, desespero e o lidar de uma certa forma com o desespero até atingir a síndrome do pânico, né? É, pensando que dominou, mas é, é sempre um tremor interno, um receio de dar continuidade a tudo. Tem alguém na linha, Doni? Não, se alguém quiser ligar, então, fizer uma pergunta, é o 3171-0221, tá bom? Você pode ligar aqui para a rádio, perguntar, e eu faço as coisas, eu vou tropeçando, eu mesma crio obstáculos onde não tem, eu mesma crio problemas onde não existem, ou existem os problemas, eu dimensiono eles dez vezes maior do que são. Então você precisa aprender a lidar com você. E o maior desconhecido que tem é você mesmo com você, né? Você pode conhecer o mundo, mas se você não conhecer você, nada vai funcionar. Tem ouvinte? Alô? Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É, Celina. É a segunda vez que eu falo com você, Arley. Muito obrigada, viu? Ah, obrigada você. Fala. É, Celina, né? É isso. Você é... fala da onde? Eu falo de Osasco. Um então, tá bom. Um abraço pro povo de Osasco. Tenho muitos clientes de lá. Ah, isso é bom. Enriquei bastante pessoas para te ouvir, porque é maravilhoso o seu programa, viu? Ah, obrigada. Então, hoje eu quero falar um pouco de refluxo. Tem um mês, mais ou menos, que eu estou tendo muito refluxo, sabe? Hum. Aquela, aquela coisa Sim. que vem assim, de repente. Tá. E você tem soluço também ou só refluxo? Tá. E, é, vem de repente, mas depois de você ter se alimentado, é, sempre depois de alguma alimentação, né? Não, Passado não tem um tempo. tempo. É, Passado um tempo, muitas vezes até sem alimentação. Tá. Vem o refluxo assim, você levanta de manhã, já com refluxo. Já com pouco de refluxo, aí passa um pouco. Aí, durante o dia, isso dá aquele refluxo, mesmo sem ter tá. se alçado, sem ter tomado água, sem ter feito alguma coisa, né? Tá. Há quanto tempo você está tentando fazer alguma coisa por você? Há quanto tempo você está tentando se ver e você não aguenta mais ficar nos teus pensamentos que não resolvem e não dão solução a alguma situação em você. Eu tenho um problema <risos> há 30 anos. Há 30 anos. Isso já tá te queimando por dentro. Entendi. E você não resolve. Então, Exato. ele já veio à tona como um problema físico, entendeu? Entendi. O que antes poderia se resolver com facilidade, hoje vai ter que ter um tratamento, até com a energia fria que eu faço, com a radiestesia. Sim. Mas é um negócio, assim, muito forte. E provavelmente você mora, você deve ser casada, morar com alguém, não mora? Eu moro com a minha mãe, minha família ainda. Né? Ah, tá. Com alguém você mora. Então, é tua mãe e teus irmãos, alguma coisa assim, né? Isso, isso. Tá. E quem que você não está mais aguentando ficar, ou ver, ou atender os desejos, e você não quer, por culpa, declarar isso para você? Na verdade, é um relacionamento é, amoroso, que já está há 30 anos, ele mora na casa dele, eu moro na, na minha mãe. Ah, tá. Porque eu estou vendo que tem alguma coisa desse tipo e é ligado a alguém. É. E, e agora, agora nós estamos para nos unir, mas é devido a inventar e problemas né, de, de ordem financeira e regulatória, né, de testamento. Tá. tá. E vocês, então, toda vez procrastina por algum motivo. Isso é, há 30 é. anos. Que tal você, você pensar assim? Ó, vem comigo. Sim. Pensa assim, quer saber de uma coisa? Eu tô bem onde eu tô. Eu tenho ele, ele me tem, nós estamos tendo relacionamento. Você, você, você suspeita que ele tem outra pessoa ou não? Você confia plenamente? Eu suspeito hein? ou você entende a pergunta? Você acha que ele só tem você mesmo? Então, é isso, tá? Uh, toma uma decisão, e a decisão que você vai tomar é assim. Uh, ou decide de uma vez e ficar como está, e não ter mais esse problema de ficar, sabe, perdendo o teu sono, quando que nós vamos morar junto, quando que não vamos, o que que... Sabe, assume, ele tá lá, eu tô aqui, mas nós estamos bem os dois juntos, pronto. Entendi. Entendeu? Se até hoje nós estamos juntos, que bom. É isso que você é. quer? É isso que ele quer? É. Então pronto. Assume de uma vez e respira fundo. Fala, já não vou mais pensar de outra forma. Vou curtir é. o que eu posso curtir com ele e o que eu já curti até hoje e continuar assim. É. Mas é por ele ter um pouco mais de idade, né? Então a gente tá junto, tá né? Há 30 anos. Mas olha só, você pensa na idade, isso começa da com ansiedade e medo da velhice. Entendi. E quem vai cuidar de quem, né? É, mas eu é cuidar dele, né? Bom, não importa, tô falando quem vai cuidar de quem, não importa. Uh -huh. Esquece disso. Esquece, qual é o problema de ter 30 anos? Qual é o problema dele estar lá? Vocês estão juntos, entendeu? Se um dele precisar, ou você, vocês vão estar juntos de qualquer forma. Entendi. Para de ficar atormentando tua cabeça com isso. Tem tanta coisa boa para você pensar, para fazer. Sim. Entendeu? Entendi, sim foi bem clara a sua resposta, é. viu, E agora, após a minha resposta, como que você começou a se sentir? Bem melhor, mudando os pensamentos. Dentro de você, como que está? Nada aliviada. Deu uma leveza no peito? Não. Você sentiu alguma coisa no estômago? Não, não senti mais nada. Um, não, um esquentar, alguma coisa assim? Isso. Daqui a pouco você vai começar a sentir o friozinho, sabe por quê? Uhum. Você acabou de tomar uma decisão. Certo. É. Isso é tudo de bom. Ah, com certeza vai ser ótimo. Entendeu? Se você agora respirar forte pela boca, expirar pela boca e puser a, a, a palma da mão. A uns 5 centímetros da boca Você vai ver que vai sair um ar quente da tua boca Sim Fez? Acabei de fazer Saiu? Saiu É o fogo que tá te queimando lá dentro Você tá tirando Ai, Arlen, é você mesmo pra me dar orientação viu? Tá? Qualquer coisa entra em contato comigo, tá bom? Assim, tá, porque da outra vez eu tava com dor no meu braço. Aí eu fui ruim, liguei de novo. É. Aí você me mandou energia pro braço. Minha mãe tem problema no braço também. E melhorou. Tá. Coisa. E melhorou o teu braço? Melhorou. Então foi melhorou. bom. Então tá bom. Um beijo grande para você. Muito obrigada, viu? Sucesso para você prosperidade. Muita gratidão. Amém. Pessoal, é isso aí. É tão simples que vira difícil, que vira complicado, porque as pessoas gostam de complicar. Então, para quem quiser entrar em contato comigo, agendar um horário, mas agenda, porque eu estou num preço promocional, viu? O número é, no, é 11. 9 9 Tem alguém, Dona Izete? 9 9 6 7 11 9, 9 6, 7, 5, 5, 2, 5, 0. Esse pode ser o meu é o meu WhatsApp você manda o um WhatsApp para ter mais informações ou então pode ser também. Pelo Telegram, para quem quiser falar por Telegram também, eu aceito que eu tenho que é o mesmo número. Visitem as minhas redes sociais, entrem lá, me sigam. Uh, eu estou no Instagram como oficial Armen escreve-se com N no final. É carmen sem o C e N no final. Então, é oficial o meu YouTube é oficial, armem, é o oposto. Você vai lá, vai ver. Aproveita se inscrever, né? Vamos junto. Venham fazer meus cursos. Eu dou, eu dou cursos de energia fria, que é fantástico. A pessoa se forma, né? De radiestesia magnética imantada. E eu, o que eu digo da radiestesia magnética imantada? Eu digo o seguinte, que os minerais que nós temos no corpo, que vem através do, das raízes de toda a nossa alimentação, junto com os elementos né, da terra, das verduras, dos legumes, desses suplementos vitamínicos, eles que compõem a nossa estrutura celular, eles que compõem o nosso corpo, ele entra em conexão com a terra, e, e naquele momento que entre os seus pés pesam tem a gente ouve às vezes gente entenda bem o que estou falando isso tá ah, e, e entra em conexão com a terra o seu corpo o seu corpo pesa porque a terra começa a puxar e limpar todos o tudo que está intruso e o seu corpo se mexe sozinho e ele começa a se harmonizar no, numa questão hormonal, eh, em tudo, no físico, hormônios, na questão neural, ele começa a se harmonizar. Meu trabalho, ele consiste em consulta e vai de seis a dez sessões. Entre o registro da memória celular, a radiestesia magnética imantada e a energia fria vibracional curadora. Entre em contato, agende um horário e venha conhecer. Se você gostou, você faz a consulta. Se gostou, a gente continua. Se não, você fala. Ah, mim não é. Mas eu digo para você que 99,9% faz o trabalho e fica muito bem sucedido. 9, 11, né? 9, 9675, 5250. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.